O bolo só está faltando com sal. O que você está inventando aí, pastor? Fala pra mim. Hein? O que você está inventando aí? Eu estou inventando um bolo. Além de pastor, é boleiro? Não. Viu? É, é boleiro? Será que esse sal? Marido, esse sal tá bom? Coloca na boca. Se tiver bom, você vai ver. Se tiver salgado. Se tiver salgado, ele tá bom. É uma pitada, não é uma colherada não, viu? Não pode confundir. Aqui, ó. aqui é coco, coco ralado na colher, né? Coco ralado na colher. O senhor não viu né? Vi, vi. Vi o ralão, só que você tava acabando. Agora eu pergunto, esse liquidificador aguenta? É, isso que eu quero ver. é, então. Será que ele aguenta? Se ele não aguentar, não aguenta. Ah, com jeitinho vai, né? Devagarzinho vai. Lá fora o pessoal brincando de bola. Olha lá. Deixa aqui, chama bolo. De leite, irmão. E é. aí eu incrementei com mais um pouquinho. Tô colocando então, um... coco ralado. Ah, mas então é bolo de leite com coco ralado. É. Eu vou fazer. É o famoso é. casadinho. É. <risos> é bolo de é. É leite com coco ralado, é que vai dar um casadinho. Eu já fiz duas vezes de sobrou nenhum. Não. Aqui não, né? Não, né? Não. Então... Vamos ver se o senhor sabe isso. O senhor tem dom para fazer mesmo? <risos> é. Vou colocar o restante do leite aqui, ó. Na vazia. Vai ter uma luta de furada, deixa eu ver. Ei, seja furada, eu vai virar um agudo de caroço isso aí, né? Pronto. Que vai um litro de leite, mas não cobre ali, tudo. Então vai ficar aqui. A receita não, viu? Mas vem cá, quais são os ingredientes que vai aí? Quantos ovos vão? Leia mano. fui mover. Aí não vai ter para o senhor ali a receita. pra nós aqui fazendo foto. Ah, não tá assim não. Pela um, um litro de leite, sim. Duas xícaras de farinha de trigo, certo. Duas xícaras de açúcar, sim. Ou pode ser uma de açúcar e uma latinha de leite condensado ou uma latinha de leite. Tá, da, entendi. Qual é? Um leite condensado fica mais gostoso. Mais né? gostoso, lógico. E depois quatro ovos, certo. Com casca e tudo. <risos> não. Sim, <casca. risos> Três colheres de manteiga, certo. Não precisa ser muito cheia, né? Por causa do colesterol, né? Sim. E uma pitada de sal não, como o senhor falou, é, uma colher. Não é uma colher, né? Porque senão não o cara botar uma colher lá, Aí pronto, aí lascou tudo. Isso, e depois tá... bate tudo junto. Tá batendo mesmo, rapaz. É, bate tudo junto. Até que ele Deixa é. o forno super aquecido, depois de colocar no forno, uma hora. Uma hora uma uma hora depois de forno, o bolo tá pronto, só deixar esfriar, fazer o café e tomar o café. Ô, oh, coisa boa, é coisa boa. O nosso pastor Boleiro. Eu tô te falando aqui, aqui a gente acha de tudo, né? Quando viaja, acha de tudo, olha lá. De tudo. De tudo. Tá vendo, irmão? Não derramou, viu? Não. Graças a Deus. não derramou. Já, já dá pra servir um copo aí, irmão? Hã? Dá pra servir um copo já? Ah. Essa aqui é a pura gemada. <risos> gemada com manteiga. Essa aqui é boa, viu, irmão? É, já vi que isso aí é só sucesso. Gostei, rapaz. E agora, ó. Coisa boa, né? Irmão? Aí tem um coco inteiro, irmão? Não, até a banda, a banda deu um pouco. É, com casca tudo também? Sim, não, sem casca. Coisa boa, gente, olha. Não, agora eu fiquei empolgado, eu vou fazer até dois bolos, porque se eu não ficar bom, o outro fica. <risos> se errar no primeiro, o segundo é certo. <risos> não, isso não vai fermentar. Aí vai dar uma mexidinha aqui pra dar... Ô, mano, bolo feito por homem não vai fermentar. É, não vai, não vai nada. Não só São é, é, é, é, é, essas é é. coisas que as pessoas gostam de ver. Aprender coisas novas que não sabem. Entendeu? Aí, é, uma novidade, é, por exemplo. Diferenciar. Tá? É, agora vamos ver se funciona. Não, mas... tá, é, por enquanto funciona, tá preparando, né? Na, é, na teoria... Na teoria, mas, Marisa, tá bom. Eu acho que você não quer baixar o fogo então, Antan, pra mim? Que aí eu já faço os dois de uma vez. Não é mesmo? Porque senão falando em ter dois trabalhos, né? Rapaz, quem viu o homem pregando o evangelho ontem lá num terno todo bonitão e vem na cozinha aqui agora, é de admirar, <risos> viu? É, é só meu e útil dar, né? É, então, tá parecendo bombril. Tanto perto da mamarida, a gente tá aprendendo muita coisa boa. Ah, mas então tem segredo, foi ela que... Ô, ah, mas... oh, irmã eu marido, eu tô achando o tempo todo que é ele, que é o mestre ah, Cuca. Não, então, eu não sei se a mamarida já já... Não, esse eu nunca fiz, não. Ah, então ele, então ele tá fazendo. Não, isso eu faço, é. Ah! Eu já, fiz, eu já fiz passando manteiga. Sim. E já fiz sem manteiga. Agora eu vou pedir a opinião da mamarina. É. eu já fiz esse bolo passando a manteiguinha aqui para ele não grudar. E já fiz sem colocar manteiga também. Só que ele não grudou muito. É bom, é bolo? É, é bom, né? Então, vamos lá. Especialmente do canal do Cício e Madalena, Pastor Pereira, fazendo um bolo. Não sou boleiro, irmão. Não. não é. Ele embola tudo aqui que eu vi, ele embolar tudo ele, no liquidificador ali. É, é, bolo, é, coco tá? com esse ovo, é... manteiga, leite e a coisa vai sair. Daqui a pouco nós estamos vendo o Agora ele tá, ele tá untando a forma com manteiga. Isso. Manteiga, é manteiga não, margarina. Margarina, margarina. Margarina, margarina. não é margarina. Margarinha. Margarinha. entendi. Aí, tem um... Dá uma mastilando uma dobradinha aqui, você vê que eu não sou boleiro mesmo, tem que é. de ajuda. Sim, né? lógico. Mas, Marília, vou colocar um pouquinho de, de massa para ser o frio, farinha né? é. Farinha de trigo, é. Não é massa não, farinha de trigo. Isso, que é pra não... Pra não grudar. Pra não grudar, isso. Então, pra não fazer muita sujeira, que o irmão já limpou bem limpinho, aqui. A gente vai com a pia aqui. Vai. Isso. A gente tem que secar essa boda sai de né? Não sai de pano, né? Eu precisava do pano do cicador me bater um milho de milho ver, Ó tá, o oh, meu Deus, tu, oh, que ó, fila, tá, uma filha aqui do cicador? Não, não tá peste aqui. É? é? Que horas, não, né? mas espera um pouquinho, irmão. Vamos, vamos fazer esse bolo aqui, ó. Tem que ser dois, né, Que? É, Quinho. mas esse aí não tem que bater um milho. Eu fui bater para fazer o negócio. já eu a socorri. Ah, é? Eu ia trazer o meu de Então, peraí, ó. Se alguém fosse para a cidade agora, eu ia pedir para fazer pra mim. Porque... Ah, mano, falei que não ia buscar, xai. Isso foi de pouquinho, aguenta? Aí eu ia trazer a lata de doce de frio também. De Isso. Bem, esse já está pronto. É, estou pronto, Pereira, Já comeu é, frio de é, doce de frio? Não, de mas... A fruta? Sim. Não? Não. Bem, irmão, esse aqui eu vou deixar aqui um pouquinho. ó. Vai pra descansar ou porque não tem espaço? Não, é porque eu vou fazer dois, quero aproveitar o, o fogo já pra colocar os dois de uma vez. Então, entendi. Põe pra mim, por gentileza, mano. Vou colocar aqui embaixo. de Ih, rapaz, tem um negócio aqui dentro. É só tirar. Não é? Deixa eu pegar. De prática, gente. <risos> Ai, ah, irmão. Vamos lá. Esse é só o segundo. Cabe? Embaixo, né? é em cima. Em cima cabe? Ah, embaixo cabe também. Não, mas não pode pôr embaixo. É por causa do calor, que é muito forte. Ah, ó, não. Que não, pode, ó. não, e é muito embaixo. Tem que colocar aqui. Não, esse aqui pode deixar aqui. Tá. Tem mais um? É só só essas duas. Bom, daqui a uma hora aproximadamente, já queimou o dedo para poder... Tá, tá, tá certo, tá, tá tá provado que o, que o forno tá ligado. Agora ah. enquanto fica não. ali. Eu só hum. no meu, ó. mamãe, hum. o 180 aqui, onde é que fica? Se fosse no pedal do carro, você sabia? Sabia. Mas, <risos> Agora aí você me Tem que ser no 180. Bom, geralmente o meu 180 tem aqui. É, né? Vamos... É isso mesmo? É, ela aumentou. Vamos, vamos controlar aqui no... Hum. Ali, ó. Vendo, aqui ó, deve ser um 150. É. Olha lá, a câmera baixou agora. É mesmo. É pra ver é. a chama. Igual os mineiros. Okay. 20, 220. Mas onde é que controla aqui? 240. Não, mas não tem, não tem aqui. Essa aqui. 260. É geralmente... E aqui? 290. Aqui vai ser Bom, 250. agora é deixar ali. É, é Ao que eu giração bolo normal. O mais alto é aqui, ó. Tá, mas pra sair uma hora, né? O mais, mais alto é uma tá alto, alvoleos, alto, um alto né? O mais alto né? O mais alto é mais alto, O mais alto é né? O é mais é é É, ficar de olho, na verdade, né? Já tá... O senhor acha que tava tá quanto aqui é essa temperatura? 200. 200 tá bom, tá? Ele já vai pegar, irmão. Aí a gente vai olhando não pega lado. Bom, agora enquanto eles acertam a temperatura, eu vou desligar que eu tenho que ali socorrer um irmão que me pediu. Carro... sabe? Casa... Nossa, aquele carro lá tá dando um reflexo aqui. Nossa, é olhar aí, pedindo. Ah, Hey, guys. <laughs> Não sei. Ah, você já trabalha. Não, eu tô mais cheio. Ah, cheio. Não, é. tô da manhã <risos> <risos> Ah, com é, <foi> o <risos> Certo. Viu é né? Ela oh, ah, okay. Você vai? Não. Você Até não mais tarde. não eu eu eu vou vou deixar não. É mais um jogo? Onde é? Mais ou O E o e o e o sorteio para duas luz. E eu achei que eu tinha comido. Eu um. que eu estava assistindo. Eu comia dois carros de comida e comi um pouco de sorvete. Não. Estava bom demais, mas. Acabou. Até os irmãos de São Paulo que se mostraram que ela fazia o ano passado ela não fez cada vez Não fez o meu trabalho. Esse ano eu falei: esse um jeitinho. E aí ela fez? Aí ela fez. Mas qual é a base um sorvete? É e muito bom é, é. Muito Já está é. faltadinho. É. Tá batinha A estava no bom. teu pulo lá eu sei que você tem que estar Eu sei que quem Por eu cima está Uma da... Debaixo ainda está um pouquinho amarelo Ela chega. que e Vai a coisa que eu as e aí, você já terminou ali já? Não, eu vou... O que isso? É é você vai sujar tudo aqui, tá... o ah, mesmo? É, cadê o abertal? Cadê o avental? Eu vou capaz que já vai. Mas é desse lado aqui. Aqui, ó. A vai abrir o ponto de janela? abrir, falar Aí pra deixar a vovó e, e um do resto mim. E um pano de prato. já tem dentro coisas arrumadas aí. Um pano de prato. E o um picador, pano de prato, o doce. Ah, e eu pego essa cor de redonda e ela tá, ela tá dentro dessa bacia aí, atrás da geladeira, sabe? Pra mim popular. Então, tem uma bacia. Mim, eu coloquei todas dentro dessa massinha de plástico aí, até da geladeira. E não tinha treva com ela. Então, aonde ah, ficava a supeira antigamente, I'm gonna go Firma, se não é quebrar esse não é o Vamos passar no chão. Aonde você acha Não, tem ficar nessa essa carinha, essa essa só é? aqui essa é o trânsito. É o canto? É Vai, oh, Vai por onde? Eu erro, eu sei Vai por onde? Por quê? Aqui na frente? Não, atrás. Lá atrás? Gente, um eu, eu não tá yeah. é. é, tá tá estou com é a unha. Só que mão. Não, esse aí você pode jogar fora. É, é. é. Queria aproveitar até o último violino, sabe? Não. Bom, nós vamos agora ver então o resultado do bolo do nosso, pai, do nosso pastor. Se tiver tão gostoso quanto tá bonito, né, Bem? Uhum. O outro também ficou igual, Pedro? Não, o outro ficou meio campeto, minha irmã, ficou meio torto, por quê? Mas a engenheira, o marido, a irmã, marido já... Ah, o forno, Esse é o forno, né? Torta, é, é o forno. forno. Tava, já, tava, ó, lá. Ah, olha lá, colocou. A tudo. roupa não é do pastor de Deus, olha gente, aquele pastor ficou meio cambeta. Aquele que eu falei? O pastor? Ô oh, meu pai. Oh, oh, pastor, perdão, eu não falei que você era cambeta, não. <risos> tá gravando tudo aqui, ó. Aqui, ó. tá faltando um calço. Aí a Marilda calçou. Aí a Marilda calçou, conclusão. Aí agora já foi, né? É, já aconteceu isso aqui. E desceu pra cá. Desceu pra cá por conta disso, mas tudo bem. Vai estar gostando do mesmo jeito.